nega maluca, mandulão. Um Eu acho que vou pensar que a gente aí, né? Eu acho que eu vou aqui no vídeo, né? nível aqui 100%, ó. faça, colocou aqui um aqui hum. e aqui, colocou aqui, ó e colocou aqui um nível <risos> não é tão fácil. Acho que ficou, mas não ficou, não, hein? Não, não é assim tão fácil, não. Meu Deus, onde é que eu tô me encostando? É que você tem que ah, pôr. Não. O tijolo é 20, ó, você tem que pôr 10 para o ah. lado e 10 para o outro primeiro. Primeiro tá? você vem aqui, ó, reduz aqui, ó. Aham. Uh -huh. 10 centímetros aqui e 10 para cá. Aí sim, que você vai vir aqui. Aí tem que E vai, ó, né? balançar aqui, ó. Pegou nos 12 aqui e já era aqui, ó. ó prontinho. Tirou aqui e colocou o nível aqui, até em cima. Uhum. Isso aqui não funciona muito o plum não, porque o plum ele é pesado. É nível de mão mesmo. Pronto, tá 10. Aqui é igual curva. Entortou um pouquinho, é só você tirar pro lado depois. Assim é disso aí, ó. Eu mais feios. Aí você volta aí, só tira isso aqui, tira isso aqui. Aqui, ó, como esse aqui já tá nível aqui, ó, é só pôr no outro lá e encostou aqui, ó, e é. vir por, vi por aqui, ó. Aliou aqui certinho, ó. E, ó. Porque esse aqui, esse aqui já tá nível Só aqui certinho. De novo aqui, ó. É simples demais. E aí, conferiu aqui, conferiu aqui, conferiu aqui, conferiu aqui, ó. Rapaz, só é, de bola, ó. Ó. Veja bem, então aqui eu fiz aqui o fechamento. Coloquei no esquadro. E aqui, aquele tijolo que estava inteiro, tiramos e vamos colocar no, nesse outro formato aqui, ó, para ficar tudo igual. Este tijolo aqui, reto aqui, e esse aqui também, e aquele lá, ó, tudo combinando. Se eu colocasse esse aqui inteiro igual eu coloquei, ia ficar diferente um do outro, e assim vai ficar combinando. Olá meus amigos e minhas amigas. Vamos aí para mais uma vez A medida da massa para churrasqueira Ou seja, até uma certa altura Não vai pegar caloria Então eu posso usar massa normal Aí onde vai caloria É outro tipo de massa Aqui eu estou usando uma massa bem forte Nessa parte aqui, já que é tijolinho Tijolinho é só de 10 A minha massa eu estou usando duas partes de areia E uma parte de cimento, bem forte mesmo Aqui eu coloquei 6 pá de areia e coloquei três pá de cimento. <risos> Eu vou lá, eu vou lá, eu vou eu vou lá, eu eu vou lá, eu lá, eu vou eu eu vou eu vou eu eu eu eu eu eu ir lá, eu eu vou eu vou eu vou eu vou Veja bem, meus amigos, entramos aqui em acordo com as pessoas presentes, tinha colocado um tijolo nessa posição para segurar a lajinha que vai em cima, porém a gente analisou bem, se a gente colocasse esse tijolinho de frente, igual tá aquele lá, e esse aqui também vai ficar, ficaria uma estética bem legal. Então nós resolvemos dividir aqui, com um 75 para cá e 75 para cá certinho, um lugar vai ficar para a lenha e o outro aqui para o carvão. E vai ficar legal. E vamos continuar aqui o nosso trabalho. Veja bem, começamos aqui a primeira fileira, colocamos na régua, medimos certinho, depois viemos com o nível de madeira, que em pé ele funciona como prumo, aí colocamos certinho aqui, ó para ficar legal, ó, olha bonitinho aqui no nível, tanto de um lado como de o outro aqui, todinho. Agora que pegamos uma certa altura e regulamos tudo no nível, nós viemos aqui com essa madeirinha, que é a minha gágua, Cada um é, é certinho aqui na, na, na madeirinha. Agora esticamos uma linha nessa ponta. Aqui certinho aqui na parte de cima. Ó, 100% certo no tijolo. E aqui do outro lado aqui também. ó. Aqui certinho. Regulamos certinho aqui com a madeirinha. E agora ó, nivelamos aqui com a linha. Ó, uma linha bem fininha. Isso aqui é uma linha de pescaria. Ó, bem fininha para não forçar o tijolo. E agora vamos fazendo. ó, De um todinho aqui na linha. Agora não precisa mais nós colocar no prumo desse lado aqui só desse lado aqui precisa o prumo, tá bom então vamos continuando aí ó a parte que não que cortou para dentro e a parte aqui para fora vai tirando um pouquinho a massa e vai ó vai agora sim ó é bem mais prático agora aqui desse outro lado não tem como fugir ó tem que regular aqui lembrando que esses tijolos eles não são 100%. vai ficar algum defeitinho para um lado ou para outro você escolhe o lado que é mais visível, para deixar o, o, as partes que não tem defeito. E aqui, menos visível, você deixa para dentro. Né? Aí você vem aqui, ó, põe no nível certinho. Ó. Pronto, tá no nível. Se você puder dividir, é legal. Mas coloquei aqui no aí é certinho. Pronto, então aqui já está perfeito. Aqui eu vou para o outro lado. E aqui, o nível tem que estar tá aqui também, para seguir para frente, ó esse nível, aqui, aqui tem, tem que estar tá aqui ó tem que levar esse assim, certinho aqui ó prontinho ó. então é assim que faz ó isso aqui você vai levar uns 4 dias para fazer um fogão desse se você quiser fazer bem feitinho se não for falei, e alguns defeitinhos assim o tijolo não é 100%, ele tem algumas rebarbinhas assim torno né e vai mas é assim é por isso que é um negócio caipira um negócio artesanal não sai perfeito não aqui desse lado do mesmo jeito ó. vou vir aqui, dou uma pequena barrufadinha e de leve aí enquanto eu mexo um pouquinho a massa é enquanto seca lá se você pôr a massa com água ainda, vai escorrer massa, então você dá um jeitinho de pôr pouca água agora aqui ó, se você não pôr água vai dar choque térmico aí não vai ficar legal o tijolo não vai aderir bem na massa, põe bastante massa, faz assim, ó, a massa bem firme, esse tijolo eu dou uma olhadinha nele antes né, escolhe o um tijolinho melhorzinho aqui para o canto, aí eu vou vir aqui ó, a marração tá aqui, então eu vou vir aqui, olha como é simples, Vou balançando aqui pela linha aqui certinho e já vou aqui com o nível. O tijolo ficar legal, ó. Encostou aqui na linha, encostou aqui no nível. Então tá, show de bola. É sempre assim, ó. Olha só. Agora aqui eu vou vir aqui. Esse aqui é obrigatório. Fazer isso aqui, ó. Vou no plum. De fora a fora. E aqui também, ó. eu vou vir com o outro aqui, ó, Olha, tiro aqui um pouquinho a massa. agora aqui é muito importante, vou aqui o esquadro aqui, ó, certinho tem que dar esquadro para poder essa parede ficar alinhada, e é isso aqui, é só seguir agora. É que quando você receita, você passa aqui, ó. Escova aí, só é alegria, né? Passa uma escovinha aqui pra tirar a sujeira daqui, ó. Uhum. Essa escovinha aqui é pra tirar a sujeira daqui. Pra não, não, não ficar suja. Aí, ó. Se passar um paninho depois de ser, Nem é bom. Vai espumar uma é. esse aqui é o freezer eu cortei aqui para de, de revestimento deixei meio centímetro para dentro aqui ó e vou vir aqui ó essa massa tem que estar tá 50% seca nem molhada nem muito enxuta Eu tava com mais opção na Marinal, mas a rua hoje tá ganhando. Mas você soltou o páscoa, porque... <risos> vendo, mas hoje. Mas não tá bom, eu de É que eu me ligando, eu de bala. Ah, tá É, aí eu, ponho, eu, perdi, não. eu, digo, não. eu barra soltou hoje. O é que ele manda o vídeo se, ou não é preciso? Se ele mandar. Hã? Se ele mandar, não pode mandar. Eu vou lá e peço para ele mandar o vídeo. Olha só, gente. Um fato muito importante é deixar aqui no nível o primeiro tijolo. Aqui o tijolo, ele é torto, mas você tem que fazer o possível para deixar no nível. E esse alinhamento aqui, ó. Aí depois você deixa aqui também, ó. No nível desse lado. E se possível, do outro também, ó. Um bom, né? Então aqui é sempre assim, ó. Colocou no, no nível do esquadro desde baixo, ó. Aí, aí você, se você começar no esquadro de baixo, levou no nível, no plumo, bonitinho, então em cima vai dar do mesmo jeito. Legal, depois que você fez algumas fileiras, é só seguir na linha e seguir aqui certinho, ó. Vai dar certinho. Você mediu o baixo Fez o ângulo certinho. Usou a gaba embaixo. Você vai seguindo aqui, ó. E vai vindo,